E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo instável em todo o estado de São Paulo. Aliás, em todo o sudeste do Brasil. A foto do satélite demonstra aí as áreas de instabilidade que se estendem desde o interior do país, passam por São Paulo e vão para o Oceano Atlântico. Essa instabilidade acontece principalmente à tarde. Pelo clima abafado, vem chuvas e trovoadas fortes durante a tarde, pior, porque vem acompanhadas de chuvas além dos ventos, queda de granizo em alguns lugares e acumulados significativos de chuva, como aconteceu em vários pontos do estado ontem, desde o interior até a capital e a grande São Paulo. Chuva pela frente à tarde principalmente, mas não está descartada também a chuva a qualquer momento antes mesmo do almoço em várias regiões. Tempo instável, períodos de melhoria e clima abafado. 30 graus a 32 no litoral. Na capital também, no interior do estado, 32 a 34 graus. Um abraço a todos. Entre a semana, Cristal Piscinas lembra manutenção de piscinas. No verão é importantíssimo. Por isso, você deve mantê-la sempre com água cristalina. E água cristalina é com a cristal, tem os melhores produtos. Veja. A melhor e mais tradicional loja do ramo de piscinas e lazer no Litoral Sul tem tudo, desde equipamentos, peças de reposição, produtos para manutenção e uma equipe treinada para melhor atender. Cristal é muito mais que uma loja, é um verdadeiro shopping com os melhores produtos e sugestões de bom gosto para sua piscina e lazer de sua casa. Entre no site da Cristal, se preferir, use o Disque Piscinas. É prático e rápido. Cristal Piscinas, hoje e há 25 anos, simplesmente a melhor.